E aí, clan Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Little Nightmares 2. A gente vai fazer a quarta parte. É um vídeo talvez não tão longo quanto o último do hospital, mas é longo. Esse jogo está disponível para todos os consoles da geração anterior e os da atual também. Ali a gente já vê a primeira coisa: tem um senhor pendurado ali na escada. Eita! E a gente está explorando a cidade agora parece parte residencial depois de passar pela escola, rapaz, esse cara gosta mesmo de assistir TV, né a gente já teve uns episódios aí onde a gente teve contato com o um televisor e a seis pulou ali, meio esquisito provavelmente a gente vai ter nesse episódio também um contato com o televisor em algum momento muito possível, né Cara vendo na fresta. Todo mundo vendo TV, hein? O programa não parece muito bom. Os baita. Cabo de energia. O cara vendo até. <risos> o cara vendo até no. dentro da banheira. Que poderia dar errado, né? A gente descobriu no último episódio que a nossa amiguinha é a 6. Uh, muito quase. Uh. Já vamos aqui o elevador. Tá, tá muito na cara ali. Nós deveríamos ter pulado. Deixa 6 ir, deixa ela aí. Depois a gente resgata ela lá em cima Eu acho que ela subiu por ponta Subiu, subiu por ponta, agora a gente tem que achar aqui uma chave Para liberar ela Poxa sure. Essa essa foi fácil viu Essa, <risos> essa foi fácil tá. Aqui pelo que eu entendi Vou chamar ela aqui véio. Pelo que eu entendi A gente tem que ir por cima do elevador Beleza. Vou pegar a chavezinha para o cadeado. Muito bem. Agora a gente vai ter que ir pelo forro do elevador. Vamos ficar de olho aqui. Ó. Já aqui bem na margem. Agora. Beleza. Está então, aí a sala de máquina. Para quem nunca viu. Aqui muito provavelmente vai ter um daqueles menininhos... Né? Tem uma sala secreta com um menininho Vamos só dar uma olhadinha Rápida Ana. São quatro menininhos Desses menininhas também pode ser, Quatro crianças dessas Por área E a gente pretende fazer um vídeo Mostrando a localização de todas elas Depois que a gente terminar a série Junto com o Final secreto Que esse jogo possui um final secreto essa parte lembra muito Inside. Lembra demais Inside. O menino está arrumando. Eu achei que dava para subir até em cima. Dá, dá sim Provavelmente ali também Deve ter um daquelas crianças Diferenciadas, vamos dizer assim A gente joga seis pro lado Opa, o contrário Depois ela dá uma força pra gente Puta, que burrice Que burrice Tem que mandar ela pra lá, né Por enquanto, nenhum inimigo. Ela sempre pega a gente, hein? É bem legal. Também deve precisar de, do suporte dela. Nesto E eu acho que a gente está indo Num ritmo até que bom Vamos entrar Não precisa se preocupar em Ela acompanha a gente Ela eventualmente chega O bagulho começa a desmoronar e as casas elas.. Os prédios elas.. tem têm uma curvatura esquisita. Vai que dá, vai que dá, corre. Será que a gente. Será que deu errado? Como é que foi? A gente ainda tá vivo. Nossa, ela aguentou uma pancada boa, desabou dois andares em cima dela. Não, não parece, tá. Não, tá viva tá vivo. Tem que tá viva, né? Tem que tá. Momento aí de viva amizade, né? Vem, filha. Vem. Tá. Não é bom. Ah, e é o televisor sozinho? Vou tentar dar um jeito, hein? Acho que tem que fazer esse meio esquisito Fiquei acertando a porta Acho que agora foi hein? Muito bem atrás dessa porta. Será que agora? Eu acho que sim. A gente foi um pouco mais longe do que das outras vezes. E aí? tem atrás da porta tá. talvez não foi uma boa ter mexido com o televisor <risos> definitivamente não foi uma boa deixou o bicho vindo oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não, não, não faz isso não, filho. Já tá aqui. Hum. O tamanho deste menino. Vou tentar dar o vazário daqui. Vai, minha nossa. Vamos tentar nos esconder aqui embaixo. A seis não está no bom lugar. Deu ruim, hein? Virou uma daquelas crianças Não, desapareceu Ué O cara se deu por satisfeito Pegou ela e Já era Ó Vamos atrás deles É nojentão, hein? Agora a gente não tem ninguém pra recorrer, né? Talvez o único lugar pra subir aqui mesmo tem como abrir nada aqui Ah, tá por algum motivo, as primeiras vezes que eu tentei, não foi Deu tudo certo tá. A gente consegue se teleportar através dos televisores agora é Puzzle Puro puzzle Por que, é que ele foca ali em cima? Tá bem legal essa última área, hein? Muito provavelmente o chefe da área é o cara magrelo E agora a gente tem também que resgatar seis. Eu considero uma melhoria nesse jogo, eles colocaram tipo umas tábuas de referência. Mostrando onde que você tem que pular. Isso é muito bom tá, Tem um televisor ali Um dos caras derreteu aqui, provavelmente... Foi teleportado aí pelo, pelo outro mundo Ele troca a lanterna pelo controle não deveria. Para cá tem um chapéu colecionado. Mas a gente também vai fazer um vídeo à parte pro chapéus. Bem claro que deve ser feito, dá uma balancada melhor. Nada muito alucinante. Opa, quase! Aqui é um dos puzzles mais complicados, na minha opinião. Tem essa dona aqui, se você desligar a TV, ela mata a gente. Aqui na, te na cozinha tem tanta coisa que você interage. Aí não é nada disso que tem que ser feito Tem que vir aqui ó Aqui fora ligar um televisor que tá Tá ligado Eu perdi muito tempo nesse puzzle a gente tem que vir aqui ó Desligar a TV dela Ela vai em direção da outra Se a outra não tiver ligada Ela vai em direção de quem desligou né Então Não tem nem pra muito que ser é feito. Morre mesmo. Engraçado, né? Parece simples, mas eu empaquei aqui. E muita gente empacou também. Ó. Outra situação. Só que essa aqui a TV está mais evidente, né? Vai lá, vai lá. Não sei se a gente está indo num ritmo bom. Opa, opa, quase, quase, quase. Agora não tem seis para salvar a gente não, viu? O cara finca a cama na parede como se não fosse nada Tá meio bruto aí e Outra cena esquisita dos caras olhando pra... Ah. Horrível cara Antes de ir no televisor tem que empurrar isso aqui. Já tem torta ali, mas não tem problema. Ó, oh. muito quase. Aqui é um lugar meio ruim. Rapidinho. Quando não tem televisor os caras ficam cara fica muito bravos Então deu um jeito nele, deu aquela eletricutada básica A gente já fez isso antes no Little Nightmare 1 com a vovó Vocês lembram da vovó? Coitada cidade de lixo só é um lugar horrível isso vai demorar imagine o cheiro deste lugar Deve ser fácil não. Entendi o que tem que ser feito Será que eu entendi o que tem que ser feito? A gente tem que vir aqui Tem que ser rápido Acionar o dispositivo Já vim pra cá de plano em... ah, minha nossa Não, deu certo, deu certo tinha que cair em cima do elevador se aqui tivesse uma grade aí estaria complicada a vida vou puxar isso aqui, tá com cara de que é pra cá Hum, ó que beleza. Chão eletrificado, hein? Uh. Hum. Tá, tenho que pegar o um banquinho. Se for ali no pé dela. não deu certo não Muito bem pro lado direito dá certo Será que dá para... Será que ela cai? Não, por algum motivo não, não veio Aqui é outra daquelas áreas caprichadas Um então, puzzle bom pegar o carrinho de compras o que deixa um pouco mais devagar aqui essa questão aí do a velocidade dos objetos, né? Beleza, desligamos a eletricidade. Agora é seguro, a gente tem que ir num televisor que fica ali no canto. Então. A gente pega o carrinho. É um trampo, hein? Não, não, não, não. Eu tava com receio do nosso bonequinho aqui, ele. Carrinho rolar por cima dele, um pouquinho para cá, tá mais no meio, né? Vamos ver se dá, dá certo aqui. Fazer o teste antes. Dá para chegar aqui. Dá para vir daqui? Deu. Perfeito. Esse, esses bichinhos de pelúcia são muito sinistro. Será que... Não Queria tentar passar pela janela, mas... Não daria certo, de qualquer jeito Ligar a força e vamos lá Desligar a força e... Ligar a força... Nossa senhora, quase <risos> Isso Pulou aqui, ó Pulou aqui, tudo certo É um puzzle mais enjoadinho esse Nada parecido com aquele do médico Onde a gente pega uma chave e depois duas baterias Vixe, vixe, vixe, vixe Tem que se afastar o suficiente aqui para eles não virem atrás da gente. Ai ai ai. Isso. Presta bastante atenção aí. O boneco ele já está violento. Hum. Bom, esses televisores devem conter os. Ou oh -oh. eles não estão satisfeitos com a programação. Momentos onde a coisa vira um pesadelo, né? Ah, oh, menininha, olha, yeah. tá agora, hein. Machado, hein? Mais um. Larga esse machado, por favor. Ele meio que teleporta, né? Aqui ele não passa. Quer dizer, ele é compridão, né? Às vezes ele até cabe aqui, mas passar não passa. Ali, ó. Por que, que os caras é assim, né, nesse jogo? Oh, oh, acho que já deu ruim. Deu ruim Já tem que cair puxando a... Olha lá, ele tem hum, Deu certo Quer dizer, <risos> mais ou menos Tem uns training <risos> Ah, nossa Parece que que virou a cidade por causa desse cara, hein? Olha ele aí, ó. Vixe. Nossa, ele teleportou pra muito perto. Ataque tá na gente Nossa, Sorte que o moleque é bruto Puxar pro outro lado Aí, aí ele tem um certo alcance. Nossa, que pancada. A gente, tá indo bem, hein? Vamos, vamos levanta Olha o controle ali. A gente provavelmente vai usar mais. Vou cortar A sombra da sexta aí tá nos auxiliando. Vai pra cá. Será que acabou o jogo? Acho que não Acho que não Beleza, tem que subir Agora falta pouco tudo bem. Olha que legal. Eu vou usar essa imagem aí pra thumb, porque é muito fantástica. <risos> Sensacional. Vai guri, vai, vai. Hum. Olha o homem aí, ó. Prédio até balança. Tá. A gente vai usar o nosso poder para confrontar ele. Talvez a gente tenha a origem semelhante Quando ele joga pro o lado, você joga pro o lado A <risos> cabeça dele vira para trás como se tivesse osso no pescoço né? Pode demorar muito para alternar, senão dá ruim, viu? Ó. Beleza. Liberamos a passagem e acabamos com ele. que é bonito que louco Bom, assim a gente encerra o vídeo de hoje, concluindo a quarta área e, e derrotando o Magrão. Próximo vídeo provavelmente a gente vai resgatar a 6. Vocês gostaram? Estão gostando da série? Deixa o um like pra gente, se inscreva no canal, dando ali nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroid One recomendações. Esse aqui já foi um jogo indie. Agora não é mais não. Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de tá estar lendo e respondendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.